Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um chá, um, fim, um chá de hoje mais especial. A nossa convidada de hoje está fazendo 29 anos no dia de hoje. Entendeu? Muito comprometida. Vem aqui gravar chá comigo no dia do aniversário dela. Ela é de Bauru, São Paulo. Foi sexto lugar. E a suíte de Amazonas. E a quarta membro do júri aqui em Bali. Seja muito bem-vinda, Isa. Parabéns por você. Muita felicidade. É. Obrigada. Ai, que delícia. Ai, ah, hum. eu adoro fazer aniversário, sabia? Ah, bom, né? Eu gosto ah, também. Tá ok. Aproveitou bastante. Gente, para vocês que estão aí chegando, houve um plano da F ontem. Era para a gente gravar <risos> entrevista já com a Isa. Uau! E... Foi... Vai, ah, você é conta. Você deu é uma travadinha, amor, não sei se sou eu ou se é você que tá travado. Mas enfim, houve um maléfico e, e a gente ia gravar. Aí, só que ela iam fazer, ia fazer uma comemoração surpresa para ela do aniversário. Aí me envolveram no plano, eu tive que inventar uma desculpa, eu falei que eu tava indo no aniversário de uma amiga. E a amiga era ela, olha que coisa. <risos> ah, foi <risos> Obrigada, Alvinho, viu? Bom, foi, foi maravilhoso. Maravilhoso. <risos> Uh, antes de a gente começar nosso papo com a Isa sobre o show, que eu acho que está todo mundo muito curioso para ouvir o que a Isa tem a falar. É, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, é, ativa o sininho para receber o show primeiro com a coleguinhas. E é isso, vocês sabem o que vocês têm que fazer. <risos> Isa. Não. Sim. Vamos lá. Eu ah. acho que assim... Uh... A, a, a chave, a, o que a gente mais precisa entender da sua participação e que eu acho que vai esclarecer bastante coisa para as pessoas que, que assistem, que estão acompanhando a temporada, começa na Swap, okay. quando você Qual foi para a Swap, na primeira, eu acho que assim, tá. é, como, como a primeira Swap foi muito rapidinha, ficou muito difícil a gente ler o que estava acontecendo nas tribos. Nas medianas, é, você diz, né? Naquela primeira. Mas antes da sua ap, você acha que teve alguma coisa que marcou o seu jogo, que alguma relação que você construiu ali que foi importante para que a gente entenda a sua trajetória no jogo? Você acha que teve algum momento marcante? Ah, sim. É... Naquele primeiro momento, né, a gente estava indo para o CT dos as, as duas pessoas que foram piores em prova de cada tribo. né? E isso assim foi um foi um fator que dificultou muito assim o nosso o nosso jogo sabe porque tava todo mundo acostumado sempre a jogar em tribo e assim mesmo que você tivesse dividido em tribo você tava no CT junto com outras pessoas que você não estava não tava tendo contato então assim é, o social foi bem foi bem amplo assim nessa nessa fase do jogo porque a gente nunca sabia com quem a gente poderia exato a gente não sabia forçava com certeza então, assim, ninguém ficou acomodado, sabe? E, e isso me levou, e eu imagino que tenha levado todo mundo do cast a construir relações fora da sua própria tribo. Porque, assim, é, analisando pela minha temporada, todo mundo que veio de Amazonas, a gente se conhece muito bem, a gente é amigo fora do jogo. Então, assim, a gente sabe com quem você tá jogando, sabe? A gente entrou naquela, naquela temporada com, com nossos amigos de Amazonas, entendeu? Então, isso foi bem foi bem difícil. Não sei se foi tão... É, foi foi difícil, vai. Mas... É, foi um ponto de segurança, mas também foi bem difícil, né? Porque todo mundo estava ali tentando fazer um jogo diferente. Então, nesse momento, assim, as, as conexões que a gente fez para fora das, das tribos foram as primordiais, eu imagino. Então, assim, no meu caso, é, vamos ver, é, Jaque, Ana Raquel, é, o próprio Otávio, então, a Mari, que não estava comigo na, na mesma, mesma dupla, o Adriano, então, assim, foram conexões importantes que a gente começou a desenvolver lá, ainda bem, bem no comecinho. É, com a Swap... Não, antes da Swap. Ah. Você acha que se as coisas teriam sido piores se fosse, se fosse pro CT com as pessoas de Amazonas, por exemplo? Se fosse um CT só com as pessoas de Amazonas, vocês tivessem que se botar ali já no primeiro momento? Seria. Seriam piores. <risos> então, assim, foi... foi... Foi diferente, né? Foi bem diferente para nós, mas ao mesmo tempo a gente ter, tinha uma oportunidade incrível de manter a nossa tribo unida. Entendeu? Mesmo indo para CTs, todo mundo ia, inevitavelmente todas as tribos iriam, mas assim a gente conseguiu manter a nossa tribo unida por um bom tempo. Então, isso foi e, legal. Assim, né? antes da gente chegar na sua também, só uma coisa que eu acho que ficou um pouco marcada na sua participação. Mais de uma vez você falou em, em momentos diferentes. Sobre o fato de que, ah, não é porque eu sou suíte que eu não sei fazer um jogo agressivo, não é porque eu sou suíte que eu não sei jogar, que eu não sei fazer leitura do jogo. É, isso te incomoda as pessoas? Quer dizer, você acha que existe um julgamento em cima de jogadores que, que ganham prêmio de suíte ou que tem é um jogo mais suíte? E por que, que é, você falou essas coisas? Você reforçava isso mais de uma vez na temporada? É, não chega a ser um incômodo, sabe? Porque, assim, é, sou eu, eu sou assim mesmo. Então, não, não chega a ser um incômodo pelas, por as pessoas me verem assim. Mas, assim, é, isso às vezes bloqueia uma visão das pessoas de que você pode fazer outras coisas, entendeu? E não, e não só ser é, amável e, enfim, né? É, eu, eu sou muito social. Eu sou uma pessoa, eu me defino como social, entendeu? Eu não sei trabalhar sozinha. Eu odeio almoçar sozinha, por exemplo. Então, imagina num jogo desse ficar sozinha. Não é, não é meu estilo, realmente. Então, só que assim, daí a você a você... É, ser, ah, assim, uh, enfim, observado de uma maneira de que você não vai conseguir uma jogada, entendeu? De tipo, que você não vai conseguir ler o jogo, que você é amiguinho de todo mundo, aí já acho bem errado. Então, assim, não chega a ser incômodo pra mim, sabe? Mas eu mas acho... Acho que, que as pessoas julgam os jogadores Switch dessa forma? Julgam. Ah, acho que sim. Porque, assim, ó, muitos comentários de Adriano, por exemplo, que é Switch e é Sprint, Entendeu? Então assim, existem muitos comentários sobre ele, nossa, mas assim, a gente ch sempre chama, né, o Adriano, nossa, o reizinho social, é, ele, ele tá levando esse jogo, assim, com todo mundo, muito bem, muito político, no sentido bom, assim, né, de dele, dele ter uma, uma, uma boa relação com todo mundo, sabe, e, e rola, assim, uma pressão quando a pessoa é suíte, porque, nossa, igual a Dani, quando ela saiu que falou no chá, ai, que suíte, que suíte ela mentiu pra mim, a Isa era suíte e mentiu pra mim, Mentir, amiga, sabe? Desculpa, mas... <risos> mas... Mas, assim, em nenhum... É, faz parte, então, assim, em nenhum momento eu fui lá de um jeito agressivo, de um jeito feio e, e enfim... Agressivo por sentido negativo agora, né? Mas, assim... Ah, você entendeu, né? menti menti menti sim, do meu jeito. Do jeito que eu é. sou, entendeu? Sim. É. É. Não, eu acho que é legal a gente pontuar isso, porque eu acho que é uma temporada que isso apareceu bastante, assim, essa coisa do... Das pessoas é, julgarem o Switch, ou então, essa coisa do Switch de Tabaté, blá, blá, blá. Uhum. Quer dizer, é, o que é exatamente esse Switch? O que, é que as pessoas esperam de alguém ser Switch? Acho que se, se não tivessem bons jogadores suítes é, não, não estariam no All-Stars, né? Assim, não, não Exato. Teriam... E, nessa, e nessa temporada a gente teve vários. Então, assim, teve, é, então teve Adriano, eu, Mari... É, o Kaique. gente, Kaique, Switch sensacional, né? <risos> e a Bruna. Então, assim, foi foi um... Nossa! Mano, coloca todos esses jogadores aí juntos pra você ver o que que, que que acontece. Ou o negócio vai muito pra frente, ou não vai, né? No caso, assim, é, nesse jogo não foi. Então... <risos> mas, mas, assim, é, é, é, muito, é muito errado as pessoas acharem que uma pessoa que ganhou um prêmio de Switch não é uma boa jogadora. E também, uma coisa que a Mari falou, quando no, no meu CT, né, nas respostas do meu CT, de que também é muito errado uma pessoa achar, as pessoas acharem que uma pessoa que ganhou um prêmio de sprint não, não, não pode ser bom também, não pode ser social e não pode ser carinhoso e feliz com as pessoas, sabe, que tem que ser um cara ou uma menina durona e tal, e mentiroso, e passa a perna e frio, sabe? É isso. Acho que você travou, Alvinha, vou aguardar. E aí gente, tudo bem com vocês? Olha. A few moments later. tá, beleza. Aí tá, teve a primeira swap e você foi parar na Lezong, que era a tribo das medianas, né? E aí. Essa, essa, essa, como eu falei, né, essa, essa, essa, essa twist, essa primeira swap foi muito rapidinho Então, a gente não conseguiu fazer muita leitura de como é que estavam as relações ali dentro. Como é que... Fala pra gente um pouquinho da, da tribo das nejianas. Bom, primeiro que foi a melhor tribo que eu já estive para fazer prova. Então, assim, é, era uma tribo muito organizada e eu posso... Eu tenho um dedinho nisso, assim, é muito organizada é, para fazer provas. É, então isso deu uma estabilidade pra gente bem, bem, bem legal, assim, sabe? A prova, é, pra fazer a prova, ganhar a prova e etc. É, e assim, a gente tava super feliz de ser mediana, amigo. Foi sensacional ser mediana. Porque é, a gente não tinha nem. nem não, não tava nem tão visado e também nem tão é, desvalorizado, né? É, eu achei essa, essa swap um pouco, assim, cruel, principalmente com a tribo do, dos, dos menos que tinham menos torcida, né? Porque isso mexe com com psicológico, né, tipo, você tá num jogo assim desse tamanho e, assim, você tem pouca torcida. Então, foi, foi foda. Mas a nossa tribo tava bem tranquila, assim, e, e referente ao jogo, foi lá que é, relações importantes e alianças importantes foram, foram criadas, tanto pro meu lado quanto pro outro lado. Então, assim, é, por conta dessa estabilidade, a gente conseguiu desenvolver um... É, todo mundo, né, da tribo, assim, conseguiu é. É, ter cabeça para pensar em, em, no além-jogo, entendeu? No, no, além daquele próprio momento. Porque quando você tá numa tribo, agora fazendo um paralelo com a Yara, por exemplo, né, eu, nossa, amo de paixão amo mesmo, mas, assim, a gente não conseguia pensar longe, sabe? Álvaro, a gente não conseguia montar um plano pra muito longe, porque o, o, o presente era muito problemático. Então, assim, esse tipo de, de tribo foi, foi bem diferente, assim, principalmente pra mim, tava acostumada com o negócio, né, de, meu Deus, meu Deus. Então, assim, tanto que eu me senti mesmo é, insegura indo para CTs bem tarde. Sim. E, não, quando você ganha a prova, você também ganha tempo de, de fortalecer as relações, né, na, Sim. na tribo, Sim. né? Tá, Sim. É, Sim. Mas... Ah, mas o que, que você acha que teria acontecido ali no CT da, das medianas? Hum... Então, é, eu escutei que Otávio me tava, estava me mirando, é, tentando fazer uma aliança ali para me tirar, é, mas os, os meninos estavam me defendendo, é, porque assim, é, e, assim, eu me enxergava, demorou um tempo, mas assim, eu me enxergava como é, uma peça importante em jogo, no jogo de várias pessoas. É, depois isso foi ficando um pouco menos frequente, assim, sabe? Mas até nesse ponto da swap que a gente está conversando, assim, eu estava... Eu poderia ser uma peça importante no jogo de várias pessoas. Então, é, eu consigo entender porque pessoas estavam me defendendo. É, mas, assim, pode ser, sim, que eu, que eu tenha saído lá. É, mas justamente por conta dessas, desse tempo de fazer conexões e de conseguir conversar, enfim, pensar em coisas... Além daquele próprio momento, eu, não, eu acredito que eu não sairia. É, é. Deixa, eu, deixa eu ter certeza quem estava nessa tribo, e aí te falo. Deixa eu pegar uma, uma fotinha. <risos> é, eu acho que era você, Sérvolo, Kaique, Rainer, é, Otávio, Léo, quem mais? É, nós estávamos... É, Kaique, Leonardo, Otávio, Rainer, Rodrigo, Samuel... Não, Samuel não. Kaique, eu, Léo, Otávio, Rainer, Rodrigo e Argo. É, foi isso mesmo, porque aí o servo foi o único que saiu para outra swap, foi o único que saiu da nossa, é, da Nil Lezong foi para outra tribo, foi ele mesmo. É, Então, assim, é, eu fui, eu precisei jogar com as mesmas pessoas por muito tempo, né? menos o servo que saiu. Então, assim, na próxima swap, eu tava com a mesma configuração e novas pessoas chegaram. Entendeu? Então, assim, foi o momento mesmo de fortalecer. E nesse momento eu acredito que eu tenha conseguido me conectar muito bem com o Kaique, com Otávio um pouco mais depois, Léo um pouco mais de, um pouco depois, é, mas principalmente com o Iargo. Porque Sim. quando a gente caiu nas, nas medianas, quando a gente saiu da tribo de, de Amazonas e foi para as medianas juntos, então. E Kaique também, né? Então a gente formou um, um trio ali forte. Mas que, infelizmente, não, não deu certo mais pra frente. É, pois é, então. Eu também via você a sua situação, uma situação meio floating ali, meio uma pessoa que podia decidir caminhos para onde ir. Não uhum. sei se estou lendo certo. Hum. É, você falou aí, é, por exemplo, de Argo e Kaique. E essas pessoas estavam com você na segunda sua app quando foi, você foi pra Gung. É, e essas pessoas acabaram ficando em lados opostos, ou, ou estou enganado? E a e Kaique estavam jogando? Estavam, sim. É. E, Mas isso e também você... demorou. Pode falar. Sim, é... sim porque tipo, é, você estava... Eu acho que a situação ali antes, pré-CT que eliminou Nayara e Kaique, uhum. era uma, e naquele CT as coisas mudaram... Porque vocês decidiram... Como é que foi esse, esse CT? Assim? Como é que foi esse a, a, a, a CT? Oh. <risos> bom, é... primeiro, é... a gente estava assim. Ai, caramba, vamos lá. Deixa eu tentar falar isso. Tentando não expor muita gente, né? Eu falei que eu ia expor todo mundo no dia que eu saí, mas aí agora eu já me acalmei, então... <risos> Ai, que droga. Uh... <risos> é, bom... É... Dentro de uma tribo com nove pessoas, a gente tem uma maioria clara de cinco ou quatro ou seis e três, certo? É, uhum. Dentro dessa tribo, existiam duas alianças, uma de cinco pessoas e uma de seis pessoas. E, assim, é, eu tive a sorte de poder estar dentro das duas alianças. Então, isso me deu, sim, uma, uma posição de, de floating ali, permanente, tanto que, assim, foi bem Estressante para mim conseguir decidir que lado eu iria, porque é, a gente poderia ter votado com uns e votado com outros, e isso ia definir, definiu o, o jogo depois, dali para frente, entendeu? É, é, então, assim, o que aconteceu? É, dentro dessa aliança de seis, é, as pessoas estavam um pouco irritadas com o Kaique, e por conta de, dessa, dessa, desse boato de pressão psicológica, de que ele estava pressionando as pessoas. É, mas, assim, existe, existe, existem pessoas dentro dessa aliança que não conhecem o Kaique como jogador, entendeu? Então, assim, é, esse é o perfil do Kaique, de ligar, de conversar para ligar, e, e, quer dizer, ligar para conversar e, e explicar melhor, conseguir desenvolver, entendeu? E, assim, tem gente que enxerga aí, que enxergou isso como uma pressão psicológica. É, pra mim, é, é o Kaique, entendeu? É o jogo dele. É, mas o que aconteceu? Pra gente conseguir tirar o Kaique, que era uma coisa que a outra aliança queria, é, então, assim, houve esse tipo de discurso, entendeu? De que ele estava fazendo uma pressão psicológica e tal. Então, assim, meio que botaram os cachorros em cima do Kaique, entendeu? É, o que, que a gente fez? Principalmente eu pessoalmente isso não era a minha opinião e não era um grande problema pra mim relacionado ao Kaique, entendeu? Qual é o problema pra mim relacionado ao Kaique que me fez é, ir pro outro lado? É, também conhecer muito bem ele como jogador entendeu? Cara, eu amo o Kaique eu adoro ele, é, quando ele venceu o Amazonas, isso é uma coisa assim que, que a gente vai dividir pra sempre assim. quando ele foi vencedor, ele me ligou e a gente ficou os dois tontos no telefone assim ó... Ficou quieto, entendeu? Quando ele ganhou. E assim, foi um, um momento que a, gente, que a gente compartilhou que é muito forte entre nós. É, mas assim, todo mundo sabe que se o Kaique se estabelece muito forte, a gente não consegue segurar ele. Então, é... então assim, eu até expliquei já isso para ele, entendeu? Que veio da, da, dessa aliança de seis, essa história de pressão psicológica, terror psicológico e tal. E o que, que eu vou fazer? Eu vou falar para a aliança que não, que ele não está fazendo isso? Que não é assim, desse jeito, Eu até tentei explicar e tal, mas aí depois a gente começou a simplesmente aceitar isso como um, um grande motivo pra tirar o Kaique, entendeu? E assim, foi puta merda, cara, olha, Álvaro, foi difícil. E porque... você, você não tava sozinha, né, nessa situação de, de estar nas duas alianças? Não, não. Tá, é... entendi. <risos> é... Uhum. É... Tá. Beleza. Mas, mas os e envolvidos aí? sabem. Então, desculpa a Uma... Uma, A eliminação da Nayara, de alguma forma, influenciou na decisão pela eliminação do Kaique? Hum. Não. Acho e que... Nayara, se a não tivesse dado certo o um move de tirar a Nayara, ainda assim o Kaique teria sido eliminado da da Gung, daquele dia. Sim. É, as pessoas estavam tentando eliminar Kaique por duas semanas consecutivas. Iceberg, iceberg, e, iceberg. E, e, assim, houve uma tentativa de... Cara, essa botagem de prova foi hilário. Foi hilário. Um dia antes. Um dia antes. <risos> um dia as antes. pessoas só botam a prova de ganho, mano. Exato. Então, assim, um dia antes, quer ver? Teve a, prova, teve a prova do TAR e aí antes teve a prova das senhas. É isso? É, enfim, teve uma prova antes do TAR. E assim, um dia antes dessa prova, um dia antes da gente colocar eu, né, pensar na minha cabeça que, mano, o único jeito da gente conseguir tirar o Kaique é perder, porque essa tribo não perde, então como é que a gente vai tirar? Não vai tirar. Ele vai chegar na de lindinho, maravilhoso, e assim, então se era isso que, a aliança, que aquela aliança queria e eu como... como... Eu, não era, eu não era a cabeça daquela aliança, entendeu? Então, assim, é... E eu também não queria me colocar como uma posição de cabeça dentro daquela aliança, Entendeu? É, mas então assim, estava certa que você ia seguir com essa aliança? Não estava certa, não. Pelo menos, é, momentaneamente, não? Sim, momentaneamente, é, sim. É, foi difícil, viu? Puta merda. Olha, vou, fazer, vou, vou ser bem sincera. É muito difícil, a gente está em duas alianças. E assim, para mim, eu daria certo nas duas, entendeu? O meu jogo daria certo nas duas. Então, assim, é, eu, eu tô fora hoje por assim, motivos... É, que depois eu vou falar mais é. pra frente, né? É, mas, assim, eu, eu... Se algumas coisinhas não tivessem acontecido, é. É, pequenas coisinhas, entendeu? Então, assim, não foi tipo um, um puta do um que aconteceu que, a, que aquela aliança não confiava mais em mim. Foram, tipo assim, três little things que, que me levaram pra um, pra um caminho de, de eliminação, sabe? É, mas, eu, mas eu teria, sim, um futuro dentro daquela aliança e eu também teria um futuro dentro da outra aliança. Então, foi difícil demais escolher e, assim... Fazer uma, um, uma opção, sabe? Você faria a mesma escolha hoje? Não. <risos> não. Não. não. O que acontece, assim, é... <risos> é... é... Isso, assim, isso, isso eu... Todo mundo que jogou comigo sabe que eu sou uma pessoa muito, muito leal, sabe? Quando eu tô jogando junto. Então, assim, quando eu não estou jogando junto com você, eu vou precisar mentir, certo? Porque eu também não consigo simplesmente não conversar com a pessoa. Foi o que aconteceu com a Dani, por exemplo. Como que eu ia simplesmente não conversar com a menina? Não, entendeu? E aí, ela tá tentando propor coisas e tal, e assim, eu tentei, tentei continuar uma conversa e, e assim, dar uma certa é, segurança pra ela, porque eu, eu sei como é você sair paranoico, entendeu? E ficar louco no dia do seu, da sua eliminação. Então, eu não queria que ela ficasse desse jeito, sabe? Mas, então, eu menti sim pra ela, mas tentando... Oi, teve... Muita gente reclamou disso essa temporada, né? De ter sido ignorado. Assim. Você acha que isso rolou mesmo? Ah, rolou. Não da minha parte, com certeza não. Mas rolou sim. Mas rolou sim. Oi, e gente. assim, mano, eu, eu falei. E eu bom. falei, entendeu? Eu falei para as pessoas. E eu tenho print se quiser as pessoas para provar isso, entendeu? Eu falei, gente, vocês não podem ignorar as pessoas. Vocês não podem simplesmente não conversar. Vai lá, conversa. Sabe, tipo. E não é só conversar do seu dia, ai, meu dia está lindo, maravilhoso, ai, hoje eu, hoje eu vou para a faculdade, ai, meu TCC, não sei o quê. Não é isso, entendeu? É você conversar de verdade, cara. Você está dentro de um jogo que você precisa de pessoas, você precisa de pontes. E aí você vai chegar no momento de simplesmente... E essa é uma, uma expressão que a gente está usando muito nessa temporada. Você vai chegar simplesmente fechar a porta? Não vai, cara! Mano, isso é, isso é, é jury management, isso aí é, é, ser, é você ser é empático, isso aí é você ser um amigo de verdade para a pessoa, entendeu? Foi, foi, foi, foi, foda. foi foda. E aí, assim... É... Ah, bom, eu nem, nem sei o que eu estava falando antes. Não, a gente estava construindo o seu percurso. A gente estava falando da, da, da sua decisão de seguir com essa aliança. Você falou que você não tomaria essa decisão de novo. Você acha que se é, você não tivesse tomado essa decisão, ah, você talvez estivesse melhor hoje? É, sim, sim. Eu sei que você respondeu, Ah, eu ia falar que eu sou uma aliada muito... É, por isso que eu falei. Que eu sou uma aliada muito leal então assim existem aliados que é, meio que impõem o que eles querem para outra pessoa entendeu e para mim isso não é ser um não é jogar junto para mim você é, escancaradamente usar a pessoa como um número entendeu e enfim não é o meu estilo então assim é, eu e meu principal aliado assim a gente decidiu e a gente pensou muito e a gente ficou dias conversando sobre isso sobre qual lado que a gente iria então assim por mais que Hoje eu saiba que talvez não tenha sido a decisão melhor, que, que durante todo o percurso, toda a hora que, que, que, a, que a gente pendia mais para o outro lado do plano, eu sabia que podia dar errado. Então, assim, nunca foi um voto 100% seguro tirar o Kaique. Nunca foi, entendeu? Mas eu, te, eu tinha que fazer alguma coisa. Era uma posição que você tinha que decidir alguma coisa, né, ali naquele momento. Exato, exato. Então, então, assim, foi por isso, entendeu? Por conversas junto com o meu aliado e por a gente tentar chegar em um, em um, em um ponto comum que, seja, que fosse bom para os dois. É, então, eu decidi ir para o outro lado. É. É, eu, mas eu acho que agora, assim, olhando com um pouco de distância, talvez, tipo, se fosse eliminada a reada de um lado e, e, e o que não fosse eliminado, o Kaique não ia chegar tão fortalecido também na merge, né? Assim, é, porque ele ia ter que... uma... Ele ia ter perdido uma, uma ponte importante ali do lado dele, é. então é, talvez fosse estratégico mesmo. Mas assim, é muito difícil pensar isso na hora e, e tomar essa decisão friamente quando você tá imerso no jogo. Né? E ninguém sabia da Night. Álvaro foi um blind geral, total, no cast inteiro. For, nossa, ó, eu, eu bato palmas pro, pro, pro Adriano, viu, de conseguir, de, de conseguir fazer isso com porque a Night tinha muitos contatos todo mundo tinha contatos com a Nai, entendeu? Então, assim, e é... Adriano também, Adriano também, viu? É um pouquinho ali no, no cast, viu, galera? Então, é cuidado, porque ele, ele tem mãozinhas e, e ouvidinhas em todos os lugares e conversa com todos os lugares, com todas as pessoas. Então, e, cara, foi icônico ele, isso não ter sido vazado, entendeu? Ninguém sabia da Nai, então, assim, talvez... E a Nayara ficou encurralada, né? Ele avisou pra ela tipo na hora do voto, então ela não, teve, não tinha nem como se defender, ela já tinha jogado Exato. alvo na outra pessoa, né? É... Uhum. A gente, ficou sabendo, a gente aí, ficou sabendo que a Nay ia sair cinco minutos antes do CT abrir. Três, e eles estão todas no então, assim, tipo não tinha, tinha o que fazer, não tinha o que ninguém fazer, sabe? Eu falei, Mas vai não é Foi foda. Bom, e aí veio a Merge. Como que você chegou na Merge? Você, acha que você tava hum. bem? Você tava legal? O que como, que, o que aconteceu na merge? Eu achei que sim, eu achei que eu tava bem. É, eu cheguei feliz, médio, vai, feliz, porque... porque de certa forma eu também queria jogar com o Kaique, entendeu? Então, mas enfim, a gente chegou na merge, então chegou... É, até que eu cheguei bem, assim. Esse era meu, grande, meu primeiro objetivo, entendeu? É, chegar na merge. E, e eu cheguei. Então, assim, isso pelo menos eu posso... Eu posso ficar feliz com o meu jogo, entendeu? Porque uma coisa que me deixou muito ah, triste é. quando eu joguei TW em é, Peru foi Second Chances isso, é, que eu não cheguei é. na merge. Foi, assim, por uma coisa ridícula, entendeu? Tipo, ridícula, ridícula. Porque quando eu joguei TW lá no começo não tinha o score do Kevin, sabe? E... Não tinha, aí eu, sei lá, tipo, esquecia, enfim. Aí eu mandei no chat da galera que a gente tava chegando com a moderação, entendeu? No chat da tribo, que a gente tava chegando em tal fase e tal. Achando que tava, tipo, ajudando a tribo, entendeu? De que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Isso aí, é, meninos, vamos lá. E, e assim, os meninos enxergaram isso como se eu estivesse passando por uma outra tribo e tivesse ido pro chat errado, entendeu? E não foi, cara, não foi. Então, assim, mano, meu, meu, meu grande foco era isso, sabe? Tipo, nossa. Vai dar certo. Tem que dar certo até a merge. Eu não posso sair antes da merge de novo. Então, então eu consegui isso, por, pela, pela graça de Jesus, Amar. Mas foi foda, foi foda. Mas você acha que isso ficou legal? Sim, sim, sim. A outra aliança tinha um grau de confiança grande em mim. A gente ia super pra frente. A gente ia junto até o F6, F7, todo mundo fechado. E aí aconteceram coisas. não, não. Que coisas. Que coisas. Hum. Samira. É... Cara, eu amo essa garota. Eu amo essa garota. Cara, eu amo essa mira. É... Teve um dia, a gente tava numa outra aliança, né? E teve um dia, um sábado, que eu fui pra Guarulhos em um casamento. E assim, eu fui dormir super tarde. E aí, no outro dia de manhã, a gente acordou cedo pra pegar a estrada e tal. A gente saiu de casa, era 8h40, 8h50, tinha pá! Testão, meu no meu messenger da Samira, sabe? É, me cobrando, assim, e, cara, ela foi muito, muito assertiva. Foi muito assertiva. Ela me colocou contra a parede, me cobrando uma, uma proximidade e informações de que ela estava passando e, que, e de que eu não estava sendo é, recíproca, entendeu? É, e, cara, só que o jeito que ela falou me deixou tremendo na base. Tremendo na base. E, assim, eu... eu se tivesse dependido só dela e dessa conversa que a gente teve, eu, com certeza, estava com a outra aliança. Com certeza, mas mas é, tinha o meu meu aliado no meio e assim, como eu já disse, eu não consigo e eu não sei, eu não gosto de jogar sozinha, então foi sim uma uma decisão em conjunto e que hoje a gente sabe que talvez não tenha sido a melhor opção, mas a Samira, é, então assim, desde esse dia a gente construiu uma relação de que para mim já estava sendo natural, mas talvez ela não estivesse realmente enxergando isso, entendeu? então a gente construiu uma relação Natural mesmo, e, e assim, bem mais. É... é bem melhor, entendeu? E não só de jogo, sabe? É, eu conversei com a Estelinha no telefone, no, no, por WhatsApp, por áudio, entendeu? Ela me mandou áudio. Foi muito engraçado. Ela, ela me mandou um parabéns os aniversários futuros, aniversários da vida, assim, foi ótimo. E, <risos> linda, é uma graça. Então, assim, a gente conversava de, de, de, de tudo, entendeu? Não só de jogo. E eu acho que isso foi coisas que. Foi o que faltou para outras pessoas com ela. E aí a gente chega no ponto da prova das senhas, que foi uma prova bem rapidinha, assim que foi sensacional, e... sensacional que foi aquela que cada um tinha uma senha e a gente tinha que pôr na ordem para chegar até o fim, sabe? E aí envolvia você trocar as senhas com a galera e tal. Como é que era? Se você chegasse até o seis se ninguém chegasse até o seis é, acho que ninguém estava imune. Então, assim, alguém tinha que passar da sexta E quem tinha a sexta senha era a Samira. E a Samira escolheu nessa, de, de, né, nessa hora que ela não ia passar pra ninguém. Porque ela tava numa posição de bórum. É, é ela e o Heiner, e eles não... Eles estavam em perigo. E ela decidiu... Tinha sido logo depois daquela expo -tour que ela fez, sabe aquele vídeo? Uhum. E ela decidiu que ela não ia passa, passar a senha pra ninguém. Então, assim, a gente tinha senhas de outras pessoas é, e só faltava dela. E... Só que a gente estava se conversando, entendeu? Então, eu até deixei isso claro depois para Mari, mas é bom eu falar agora no chat, assim, porque foi uma coisa que me colocou em posição de desconfiança da Aliança de Seis. E assim, foi uma coisa básica do ser humano, que é você conversar com alguém, entendeu? Então, assim, <risos> né? A gente continuou conversando, eu e a Samira. E eu pedi para ela, simplesmente pedi para ela se ela poderia passar a senha para mim, e ela falou que não, que ela não ia passar para ninguém não era nada pessoal, mas que ela não ia passar pra ninguém a senha e tal, e aí sim, beleza. E aí, a gente ia parar ali, e todo mundo realmente parou ali, entendeu? E a gente continuou conversando, eu continuei conversando com a Samira, e fazendo umas gracinhas e tal. Uhum. Aí eu falei pra ela, ah, Samira, por favor, passa pra mim, eu nunca tive uma imunidade na individual na Merge. Era, era na Merge já? Era, né? Sim. É. é. E aí, assim, a gente deu risada, sabe, e tal. Aí eu falei, ah, mas eu sou, eu sou amiga da Estelinha e tal. Só que assim, pra mim, eu tava brincando, sabe, eu tava, tipo, conversando. E, mano, deu certo. <risos> e ela falou que ela ia passar a senha pra mim, sabe. Aí eu fiquei, pá, falei, meu Deus, eu juro pra você que eu tremi. Porque pra mim tava de boa, tava todo mundo, ia todo mundo ficar lá, das cinco, e é isso aí, entendeu, vamos pro CT todo mundo, galera, e é isso aí. E aí, e aí ela falou pra mim que, que, que, que ia passar, que não era pra eu passar pra ninguém. Que, não, que ela não tinha passado nem pro Rainer e que tava muito junto com ela também naquele, naquela hora. E, e eu falei pra ela: aí ela falou pra mim pra dar uma chance pra conversar com não ele. Eu falei: claro, vou, vou conversar com ele. O safado do Rainer: mentira, safado não. Não, perdoe o Rainer. O inteligente do Rainer não, não, não, tinha passado a senha dele errada Ele tinha posto não, não, uma palavra a ver lá. E, então, assim, ele tava muito em posição de trocar por uma, pela senha da Samira se alguém conseguisse, entendeu? Mas ninguém tinha uhum. conseguido. Então ninguém E a senha, a senha dele era 7. Então ninguém ia, ia chegar na dele pra saber que ele tava, tava com a senha errada, entendeu? Uhum. É, e aí eu consegui a senha dela. E aí eu fiquei em choque que eu consegui, né? Falei, nossa, da hora, né? Vou atrás, vou, vou conseguir. E aí, assim, qual que era o objetivo da, outra, da nossa aliança de seis? Um de nós, pelo menos, tem a imunidade, certo? Então, boba eu, achei que ia estar arrasando que ia ganhar confiança da tribo por eu ganhar a imunidade. Entendeu? Álvaro, se eu soubesse, eu tinha ficado bem quietinha, viu? Eu, não tinha, eu tinha ganhado a senha da, da Samira e falado, olha amiga, obrigado, um beijo, mas eu vou ficar aqui mesmo, onde eu tô, agradeço. Porque se eu soubesse que era isso que ia dar merda no meu jogo, cara, eu não ia ter, feito, eu não ia ter passado. E nem era uma imunidade que, que, que ia me ajudar, porque eu não tava em perigo. Aí, aí, então, eu consegui essa senha aí fui lá conversar com o Rainer. Aí, tipo assim, é, eu passei a senha 6 pra ele só quando eu tava na senha 8 já. E eu tinha todas as outras, entendeu? E aí, fui indo e tal. Então, assim, tipo, eu dei uma chance pra ele e aí ele pediu pra, pra se, ele ficasse, se ele ficasse nesse CT, que eu desse uma chance pra ele. E, assim, eu tava completamente para pra isso, sabe? E, enfim, aí ganhei a senha. E aí, o que que a aliança viu? Isabela está junto com a Samira, porque ela conseguiu a senha. É, também não é uma coisa, assim, né muito surpreendente que ele tenha pensado, né? Não, sim, não era. Mas... mas Então, e eu não fiquei sabendo disso depois. Quer dizer, eu fiquei só sabendo disso só depois, entendeu? Então, assim, pra e... mim tava ok. Aí, nessa hora, você acha que virou a sua cabeça? Nesse momento. Foi. Acho que sim. Acho que sim. Mesmo Rainer mesmo e Samira, estando numa posição de Boron, assim, que que algumas pessoas colocaram eles de um jeito assim, é, um pouquinho criticável, né? É, talvez seja a forma de jogo de algumas pessoas, mas enfim, na minha visão, é, é, não é legal. Então, assim, mesmo eles, eles estando numa tá posição de Boro. estratégia de, de não falar com as pessoas. É, isso. Então, assim, mesmo eles estando nessa posição de Boro, e mesmo eu falando que eu, sei, eu nunca falei pra ninguém que eu estava ignorando o Samir e que eu estava ignorando o Rainer. Muito pelo contrário. As pessoas sabiam que eu, que eu tentava conversar com as pessoas e tudo, entendeu? Talvez um pouco, um pouco mais fria do que eu costumo ser, justamente porque Dani tinha jogado na minha cara que eu era suíte em dia Então, também dei um pouquinho né, de, né, de uma segurada, assim. É, mas, enfim, é, nunca fechei uma porta. sempre estive falando com todo mundo. Acho que é isso. Ah, e aí, bom, é, veio o seu CT, o CT que você foi eliminada. Vou pegar minhas anotações, peraí. Foi <risos> uma zona aquele CT, né? Tudo aconteceu no CT que você foi eliminada. Me explica o CT. Todos os poderes, né? Foi foda. É. Ah, vamos lá. Um... Poderes. Todo mundo sabia que o Servo estava com o martelo, isso não era mais segredo para ninguém. É, todo mundo sabia que o Rainer é, tinha muitas flores, porque ele sempre ganhou muitas paz. É, todo mundo sabe então assim, obviamente o Rainer deixou as coisas para Samira certo? se a gente né todo mundo leu certo que eles estavam bem juntos então eles deixaram as coisas ele tinha, teria que ter deixado as flores para Samira é, então a gente sabia que teriam vários poderes ali é, eu consegui umas, eu também tinha é, bastante paz, eu tinha eu já tinha comprado um multiplicador e aí eu consegui comprar o bloqueio é, faltava uma Puta que pariu de florzinha pra eu conseguir o ídolo. E aí, é, a Samira também quase comprou o ídolo. Mas aí alguém foi mais rápido e comprou. É, no, no, no dia que o templo... O, na hora que o templo abri, abriu. Então, assim, a gente sabia que tinha uma galera no poder. E aí, nesse CT, aonde estavam? Vamos lá, os lados, então. Então, eu... Mais um, dois e quatro... É, quatro talvez a gente conseguisse cinco de um lado e o restante do outro lado então assim era uma era clara era claro para todo mundo aí você já tinha mudado de lado da aliança de seis novamente é, já é... já você você ter da Bia que ficou é, que foi realmente a quando eu eu posso falar sobre isso você sobre ter da Bia Pode, da... claro e quando e antes da Sami quitar um pouco porque foi assim Sim. qual foi o plano que me deixou louca desestabilizada e com certeza pulei para flipei com certeza flipei qual era o plano ai vamos voltar na Sami e esperar que nenhum poder apareça foi esse o plano então assim é um plano muito ruim entendeu você ter ter uma maioria e você vai votar na Sami, claramente. Borom, ela sempre ah, falou, é. sempre todo mundo soube. É, é, e assim, esperar que ela não faça nada, que nenhum aliado dela faça nada e que dê tudo certo porque, porque Deus quis, sabe? é um Mas, isso muito foi ruim. depois já da sua imunidade, né? Foi sim, foi depois da e minha imunidade. E aí você não acha que esse plano poderia ser um plano meio fake? Tipo, já que as pessoas já não estavam confiando tanto em você? Então, não, idiota eu, né? O que aconteceu foi o seguinte, a hora que eu percebi que esse plano era meio ruim, eu dei uma pressionada na aliança, não, era isso aí mesmo, é esse é o plano, ok, fiquei quieta, fui falar com a Mari, Mari, é isso aí mesmo, esse plano? Sabe, é isso mesmo? E aí, assim, é, eu, eu, eu e ela, a gente tentou, eu, né, idiota, nossa, cara, que burra, puta que pariu, é, eu achando que talvez a gente tivesse conversando para tentar pensar num plano melhor e tal, mas assim essa minha insistência de que o plano era ruim também colocou em xeque porque porque assim porque você está tentando defender tanto a Samira, com certeza a Isabela vai flipar, com certeza a Isabela está com a Samira, entendeu? Com certeza ela está levando informação daqui para lá e eu não estava, entendeu? Mas enfim eu eu achei um plano ruim, aí a partir do momento que ninguém mais falou comigo, falei bom é um plano fake, é um plano ruim e ninguém fala comigo, assim tentar melhorar um, um plano ruim com certeza, é, eu tô no Boro, entendeu? E isso era uma coisa que eu sabia desde o momento que a gente pisou nessa aliança. Que, que a gente não era dominante lá e que, que, que quando chegasse a hora nós seríamos o Boro. Então, assim, entra a parte aí do timing de você saber a hora de flipar. É, talvez eu tenha flipado, não sei, cedo ou tarde. Alguns jurados dizem que eu flipei cedo demais, outros jurados acham que eu flipei tarde demais. Então, eu também não tenho certeza ainda. <risos> Mas foi esse uhum. momento, assim, entendeu? Foi esse momento. Quando ninguém falou comigo sobre um plano melhor e realmente acharam que, que eu teria que confiar que Deus proverá, <risos> entendeu? Então... Mas olha só, isso aí foi... foi mas, nesse, mas nesse CT quem foi eliminada foi a, a Bia, né? Foi, porque a Samira quitou. Aí... Mas A Samira quitou depois da eliminação da Bia, não foi não? E agora, hein? Acho que foi depois. Mas enfim, foi nesse contexto aí, nesse bolo aí, você perdeu a Bia e a, e a Samira. E isso afetou de novo, né? Afetou. Afetou porque é, eu queria muito jogar com a Bia e eu queria muito jogar com a Samira. Nossa, olha, um dos arrependimentos que eu tenho nesse jogo é não ter sido capaz de oferecer a Samira uma coisa mais estável e melhor nesse jogo, entendeu? então, assim, eu posso é, eu tive medo em algumas situações eu pensei quatro, cinco vezes antes de algumas coisas, mas assim, quando ela quitou cara, nossa, doeu o fundo do meu coração, sabe, porque eu falei e eu, eu tive certeza, assim, cara, se eu tivesse conseguido talvez dar uma estabilidade melhor pra Samira nesse jogo, sabe, e assim eu sei que a culpa não pode ser toda minha, porque enfim, existem outras pessoas jogando e as pessoas estão jogando bem, mas enfim, né é, isso foi uma coisa que sim me pesou e, e aí quando ela quitou eu fiquei bem abalada por conta disso mas eu estava contando com ela eu estava contando com a Bia numa merge, e aí perder as duas para mim foi bem foi bem foi bem difícil assim com certeza e aí, e aí, assim, depois disso seu caminho já estava meio sem volta já depois que você perdeu já já porque eu já teria flipado já tinha perdido a, a confiança das pessoas que estavam naquele lado a gente não teria números do outro lado então assim né isso, mais ou menos. Não, não. Aí, sobre os poderes, né? Tá, ah, e tá. O que, que aconteceu no seu CT? Que, por que, que as pessoas usaram tanto poder assim? O que, que, o que, que, tava, o que, que as pessoas estavam esperando que acontecesse? É, os poderes foram usados para o martelo não entrar em ação, porque é, com certeza se o servo usasse o martelo, com certeza até onde eu sei, né? <risos> até onde eu tenho confiança, é, ele teria salvado uma pessoa do nosso lado. É, porque ele sempre se colocou contra aquela aliança majoritária é, a gente a gente confiava assim de que ele iria salvar uma pessoa do nosso lado então os poderes foram usados para a gente conseguir um empate entendeu então assim do nosso lado os poderes foram usa usados para a gente tentar um empate e do outro lado os poderes foram usados para não ter um empate tanto que o Léo usou um voto extra e eu usei um, um bloqueio né que a gente aí a gente igualou o número de votos novamente mas a divisão que eles fizeram foi com a maioria dos votos em cima de mim e o servos estava imune e aí teve o Rasga-Voto, né? Teve o Rasga-voto também. Né? Teve o bloqueio, Sim. teve o voto extra, teve o Rasga-Voto. E teve e o <risos> Ah, light, né? Tranquilo. Não, <risos> ah, mas tipo, aí não CT assim é bom, né? Sinal é de que é. Então... É E sabe assim, é, uma coisa que eu, que eu me orgulho disso foi que, que eu. Isso, peraí, que eu não entendi. O que, como que vocês esperavam o empate? Qual era a estratégia de vocês para ter um empate? Ah, Adriano. Era? Ai, será? Não lembro. Ô, oh, Adriano, desculpa se não era você. Perdão. <risos> Mas, a... ai, quantas pessoas tinham? Eita, porra. Deixa eu pegar uma, uma conversa aqui, para eu lembrar certinho. Sim. Você foi a, a... a nona, né? O é, outro... fui a nona. Então, a gente tinha... É, a gente tinha não. cinco do outro lado e quatro desse lado. É, sim. É... É, é isso. Então, a minha, a minha intenção era bloquear um voto de lá para ficar 4 e 4. Mas a gente sabia que eles iriam dividir, porque estava todo mundo com medo do Sardinha ter ido, do Sardinha vencer a prova. Então, é, rolou uma divisão diferente. Rolou 3, 3. Nossas as nossas ideias, iriam gera, iria rolar uma, uma divisão de 3, 3 e 3. E aí, ia ter um ídolo. Então, ia bloquear uma dessas pessoas. Ia idolar uma dessas pessoas. Então, vamos supor que fosse eu... Léo e Sérvulo. E aí o Sérvulo usaria o ídolo, então ficaria entre eu e o Léo. E aí ele iria desempatar para o meu lado, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente esclarecer as coisas. Essa esses dois lados, é um segredo isso para o cast? Não. <risos> não. Então fala o cast quem não. Fala quem ah. está quem de um lado e quem está do outro, para a gente poder entender melhor. Ah, hoje, quem está de fora é Sardinha. Sardinha, né? Mas no, no seu momento era você, sardinha, sérvulo e mais quem? Iargo. Ah, tá. É Entendi. E o Iargo é também? Lado. o Iargo, Mas você acha que o Iargo agora está numa situação mais, mais confortável? Nesse momento do jogo? Eu não sei, amigo. Eu espero muito que sim, mas eu não sei. Eu não sei. Tá. O, que, o, que, Clara, o que aconteceu? Vou falar mais uma coisa. O que aconteceu que pode ser também que as pessoas tenham... É, talvez trazido do Iargo mais pra perto e eu mais pra longe, entendeu? É, no dia que a Bia foi eliminada e esse não era o plano, e eu levei um blind desse plano e eu fiquei no escuro, eu fiquei muito brava, entendeu? Muito <risos> brava. Porque até então eu não entendia todos os motivos que tinham me levado a ter ficado no escuro, azulando, sabe? Cara, né? Então eu saí do grupo, eu... eu, eu exagerei um pouquinho. Então, talvez essa reação passional, assim, também tenha me empurrado um pouco mais para longe, sabe? Então, hoje, eu espero, sim, que, que, que o Iago tenha conseguido uma posição melhor, do mesmo jeito que eu espero, que eu tô torcendo muito para que Sardinha ganhe, que todos amamos um underdog, não é mesmo? Mas, assim, era, era isso. Tudo indica que se o Sardinha não ganhar essa prova das fotos agora, que ele vai ser eliminado, né? Assim, tudo tá caminhando para isso, pelo que ele fala, pelos posts e etc. Tudo bem, vamos considerar. Aí, beleza. Nas duas hipóteses, né? Sardinha ficou imune uhum. ou Sardinha foi eliminado. E aí, o que, que acontece depois? O que, que você acha que acontece? Sardinha ficou imune? É, aquela aliança vai ter que se quebrar. E, assim, ela vai quebrar para os mais fracos. E são três mais fracos lá dentro, entendeu? Então, é, eu tenho três nomes uhum. que talvez que talvez possam sair se isso acontecer. É, eu acho que eu não, eu não vou falar esses nomes, mas... É, pro cast vai ser bem óbvio. Então eu espero que o cast pense um pouquinho nisso, entendeu? Nesses três nomes. Mas olha só, mas eles estão em oito. Se, se esses três nomes conseguem se ler como minoria, e o Sardinha tá imune, <risos> tipo, alguma coisa pode acontecer, né? Sim, eu espero que aconteça. Mas... Mas também tem a coisa de que é, talvez, talvez essa pessoa esteja fazendo um, um desses bórons, dois desses... desses não, não, não posso chamar de bórons, entendeu? Mas assim, talvez dois desses elas um pouco mais fracos não entendam que eles são mais fracos. Entendi. Não, ou, só, ou eu só, acho que são mais fracos. Não tem é. outro nome. Não é. existe. Se tem sete pessoas que vão sobrar, mesmo que elas sejam uma, uma aliança de sete, o jogo continua. Alguém vai ter que ser eliminado, entendeu? Exato. E assim, o que que tem lá dentro? Um F4 fortíssimo. Eu sim. Gente, eu já, já entendi que você não vai expor, né? Ai, eu não sei, Álvaro. Eu não... É, é óbvio. Pro cast é óbvio, entendeu? Mas eu não, eu não sei se eu posso falar isso a plateia, porque... Mas é óbvio. É óbvio, gente. Tá. Ai, Ju, tá. Cadê o Jairo, Sprint? Vem, Jairo, me ajuda liga os pontinhos <risos> pra mim <risos> te dei os pontinhos, Bom, liga uhum. então vamos lá anjo, agora a gente vai então a sua distribuição de estrelinhas você, no nosso quadro todas as estrelinhas, recebeu 25 estrelinhas para distribuir entre os coleguinhas Cérvula ainda está na lista, tá? Ele, ele só sai do alvinho, mas na lista das estrelinhas ele tá, e aí você vai dar as suas estrelinhas e depois você comenta o que você quiser Adriano quatro Jaque. Dois. Léo. Uma. Sete. Então, até agora. Mari. Três. Dez. Otávio. Dois. Duas e três. Doze. Raflen. Três. Quinze. Sardinha. Dois. Dezessete. Sérvulo. Três. E Argo? Cinco. Oh! <risos> que bonitinho. Bom, uhum. então temos Argo com cinco estrelinhas, Adriano com quatro, Sérvulo, Mari e Raflen com três, Jaque e Sardinha com dois e Léo com uma. Você quer comentar sobre isso? Quero. <risos> é muito difícil conversar com Léo. É muito difícil conversar com o Léo. Então, assim, Léo, meu anjo, eu queria tanto te dar umas estrelinhas, mas a gente não desenrolou. Não deu, entendeu? Não deu. Então, assim, tipo, não dava pra confiar, sabe? Nem ele em mim, nem ele, eu nele, porque não tinha uma conversa. Então, então, oh, foi um, tá uma... Tão... Isso do Léo, assim, todo, todo... Isso é um comentário muito recorrente sobre a postura do Léo no jogo. Você acha que ele tem as pessoas com as quais ele conversa, ele se abre, que sabem tudo do jogo dele? Ou você acha que ele tem um perfil mesmo mais reservado de jogar? Ah, eu acho que ele se abre, sim. Ele fala com as pessoas que, que, que ele quer, que ele precisa e que ele confia muito. Entendi. Eu acho que sim. Uhum. Ele escolheu... É, é, é assim, eu também não sei... A gente nem chegou a conversar sobre circunstâncias da vida para eu entender qual é o emprego dele e tal. Porque, assim, pra... eu sempre fui bem clara com todo mundo: gente, eu não posso conversar das oito ao meio-dia, da uma e meia, cinco e meia. Eu é. tenho 40 crianças para cuidar, entendeu? Então, não, não dá. Então, assim, eu não sei. Então, isso é, é óbvio para as pessoas, entendeu? Então, é... e ficou tudo bem que todo mundo quer, entendeu? A gente se conversava na hora do almoço, conversava depois, tranquilo. Agora, eu não sei se o Léo tem um emprego que talvez ele não consiga conversar. Mas eu tenho certeza que não, cara. Eu tenho certeza que ele tá escolhendo as pessoas que ele conversa e que as, e que as pessoas... É, e escolhendo as pessoas que sabem é, das coisas dele. Tanto que agora ele começou a se mexer, né? Pra mim, né? Pra nós, agora de fora, que apareceu que ele tá se mexendo. Muito bem. E uh, as, alguma, algum comentário sobre a outra ou não? Deixa eu ver aqui. Uh... É, quatro estrelinhas para Adriano, porque... É, ele tem ó, mo, ótimos moves, eles fez, ele fez jogadas incríveis. É, ruim pra mim, obviamente, mas não dá pra deixar de, de, de falar isso. Né, que, é, ele fez escolhas e, e, e movimentos dentro do jogo que foram assertivos demais pro jogo dele. É, cinco estrelas pro Yargon, porque a gente tava junto desde o dia 2. É, então, assim, mesmo descobrindo aquela aliança lá do, do de, que tinha a Nai no começo quando saiu a entrevista dela, o chá dela, é, mesmo assim a gente foi muito, muito suporte um do outro, entendeu? Então, assim, o Iago é uma pessoa muito doce, é, e, e uma pessoa que, às vezes, do mesmo jeito todo mundo precisa de um afago, precisa de um carinho, e assim, a gente foi muito pilar um do outro nesse jogo, entendeu? Pode ter sido lado, pro lado errado? Pode. E a Floperosa jogou na minha cara? Jogou. Mas assim, ele foi um, um pilar pra mim e eu fui um pilar pra ele? Sim. É, então, assim, mas olha só, o, o Survival V dele não tem um histórico muito bom com esse negócio de pilares, não. Entendeu? Os pilares normalmente caem, entendeu? É. Eu caí primeiro. O meu pilar era mais nervoso, então. Um braço que eu tenho de pilares. Pois é. Mas assim, esse, é, é, eu, sei, eu sei muito que o Yard tá precisando ouvir essas palavras e assim, eu, tô, eu não tô é, conversando com ele porque justamente porque agora eu sou júri, entendeu? Então eu quero tentar manter uma, uma distância pra ele poder fazer o jogo dele, enfim, né, e, e não ter eu lá, né, enfim, não. Mas assim, ele tava precisando dessas estrelinhas e e, e é isso. E eu te amo, não, Um beijo. Não, <risos> Vamos para as então. Ah, meu um Deus! de uma pessoa que eu acho que eventualmente você pode conhecer. que O nome dele é Rafael Achou. Ah, e... sério? <risos> Sim. Mais um like desse garoto em cima de mim. É, que ele mandou: é, Amor, você pode falar mais baixo? Já são 11h30 e você tá gritando nesse fone na porta do apartamento. <risos> Aí ele falou: brinca, te amo. É, isso é ao vivo de tipo, pé agora? Ele mandou isso agora? Não, não! Não, não são 11 horas da noite, são 8 e 30 Isso foi. Ah, é Ele mandou... <risos> <risos> Nem pior, lembro né? de <risos> Essa foi minha vida na prova. Na, na, na, essa foi minha vida em, em Survivor VD. Levar bronca porque eu tava gritando muito. Muito bom. E a outra torradinha do Gritem, que aí eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre ela, mas você pode é, ver se tem alguma coisa a acrescentar aqui. Tá bom. Se naquele TT com tanto uso de poderes, acho que ele está falando do que você foi eliminada, né? a aliança minoritária em que vocês se encontravam não cogitou usar o ídolo em você, já que era provável que iam somente fazer tentar o Cérvula desperdiçar o poder dele. É porque o cérebro não iria abrir mão do, da imunidade num CT, que estava todo mundo perigando, né? Mas não, não, não cogitaram mesmo. Não cogitamos isso. É. E, e... olha, uma coisa que eu tenho pra falar. É... O Black que eu levei em Amazonas vai ser inesquecível pra mim, porque eu nunca mais fui enganada daquele jeito. Então, assim, eu sabia que eu poderia sair desde de, do, do começo do outro dia, do dia anterior, entendeu? E assim, chega uma hora, Álvaro, que você começa a olhar para as saídas, olhar para as saídas, e tipo assim, não tem muito o que fazer, sabe? Então... Aqui, não, eu quero uma outra coisa que eu esqueci de te perguntar. Que você falou, botou toda brava, que você fechou sim a porta na cara da pessoa para tudo sempre. Para quem foi que você fechou não. a porta para tudo sempre? todos, todos sempre não. <risos> Até acabar a nossa história uh, All Stars Bali. É... Foi no Adriano foi para Adriano. Ah, olha, o voto bravo dela foi pro Adriano. Foi pro Adriano. Foi a única você... pessoa nesse jogo que eu fechei as portas e, e, e não conversei mais depois. E a Adri, assim, é... agora, né, tipo, hoje, por exemplo, já tá tudo bem, mas eu não, não vou conversar com você porque você ainda está no jogo, e, então é isso, mas assim, isso já passou e depois, quando acabar, a gente pode conversar novamente. Eu amo, amo seus áudios, tá bom? Mas o que, eu... que ele fez? você ficou tão irritada? Ah, bom, ele me passou muita confiança, e assim, eu tinha certeza que ia dar certo com ele, e aí não deu, entendeu? Ele traiu a gente, é, obviamente, pro outro lado dele, também teve que fazer uma escolha, eu sei disso, mas me traiu, sim, e, e, e de uma forma que... e de uma forma com uma maestria enorme, entendeu? Porque é, eu me considero uma pessoa que, que, que entende muito bem o que as outras pessoas podem estar é, vendo, entendeu? Então, assim, é, eu trabalho com isso. Eu preciso ler as minhas crianças para entender. Eu preciso ler os pais para poder é, usar uma abordagem mais assertiva no que eu preciso falar, entendeu? Então, e o Adriano me enganou direitinho. Direitinho. Maravilhoso. Maravilhosamente é. bem. Então, assim, isso me deixou brava, assim, ser enganada nesse, nesse ponto, entendeu? Entendi. Normal. Pois, normal, ah. exato. De... Obrigada. Bom, vamos lá, como se a gente ainda não tivesse feito isso, nosso quadro preferido, tacando alvinho. Chegou o momento de você tacar alvinho em alguém. Três números para mim, de um a oito. Dois. Uhum. Um, cinco e oito. Rafflen Léo e Argo. Para quem vai o Alvinho, por quê? Raflen. Hufflin, criatura das trevas, esse menino. Não, ah, ele... É. Por quê? Ele não, é... não, ele não é uma... Olha, levei bronca aqui, pra... tô gritando de novo. Não, ah. ele não é uma criatura das trevas, mas é que assim, é... ele tá fazendo um jogo é... muito... Não, pera, vou começar a falar de novo. É, o Rafa tá dominando o jogo de uma maneira que as, as pessoas, as crianças, <risos> que talvez as pessoas não, não tenham entendido, entendeu? Então, assim, é, ele tá numa posição hoje em que ele vai chegar muito longe e ele vai tirar muitas pessoas e ele vai ser um winner dessa, dessa, dessa temporada. Uau, que é o vinho! <risos> Tirem o Rafflin porque ele é o winner, basicamente. É o que mas aí tem outra coisa também é, é, a aliança dominante de quatro é, ou sabe muito bem disso o que eu acho que sim o que eu acho que sabe muito bem disso entendeu é, ou não <risos> ou tão caindo que nem um uns... babaquinha porque eu também acho isso extremamente improvável entendeu então então assim essa aliança de quatro aí sabe é, sabe o que a Rafa está fazendo e, e isso é bom, entendeu? Não, eu não tô falando mal dele, porque você tem que out outplay, outlast, né? Uhum. E, e ele encontrou o jeito dele de fazer isso. Não é compatível com o meu jeito, talvez, é, mas é por isso que eu tô fora e ele tá dentro, né? Bom, é, uma perguntinha antes da gente para os torrõezinhos, que você recebeu torrõezinhos. É, você acha que esse, é, esse silêncio com a minoria pode ter um preço alto no fim do jogo? Sim. Sim. É só, é só isso que eu queria perguntar. Sim. Vamos está lá. Tendo, aí eu peca... Está tendo, está tendo. Se tivesse um termômetro na, na, na Ponderosa, ele estaria explodindo. Muito bem. Vamos lá, seus dois torrenzinhos são torrenzinhos amazônicos, olha que fofinho. Ah. Eles são é, da Bia. Ah! Como reparação histórica de Amazonas, eu tentei ser sua F2 aqui em Bali. Infelizmente, a história se repetiu para nós duas. Mas pelo menos eu tive o prazer de jogar com alguém tão forte, inteligente, espontânea, firme e divertida. Você é instintivamente boa nesse jogo e você consegue ser forte e doce ao mesmo tempo. Eu sei bem como isso não faz. É, espero que você tenha se divertido tanto quanto eu e eu amei fechar esse ciclo com você. Cara, eu falei para a Bia o dia que ela saiu... E, Bia, sim, sim, então. esse é, jogo tá. deixou de ser divertido pra mim, muitos pontinhos, porque você saiu. Porque, assim, eu... é... é e, e, assim, cara, foi muito... Ninguém poderia falar que eu e a Bia, a gente ia jogar muito juntos, do jeito que a gente jogou, sabe? Ninguém ia falar. Se você visse o cast, você não ia colocar eu e a Bia juntos ali, fazer uma conexão, entendeu? E, talvez, justamente por conta disso, a gente, a gente conseguiu desenvolver uma coisa muito, muito boa, assim. Cara, eu amo a Bia, ela é minha amiga pessoal... É, fora dessa, dessa, dessa loucura de internet dos jogos. Ela é, uma, ela é uma jogadora incrível, ela é muito inteligente. E eu falei isso pra ela, viu? Bia? E aí eu vou falar agora pra todo mundo ouvir. Porque ouvir de você, que eu sou inteligente e forte nesse jogo, é assim. É, é tudo pra mim, entendeu? De verdade. Então, é isso só. E a outra você tem algum... Oi, não te escutei, fala de novo. Ai ah, não ouvi. Uh, fala de novo. O outro tarrãozinho, você tem alguma suspeita de quem veio? Iargo? Não. Ah, traidor. Júlio. Não tá no cast. Não tá no cast. Já vi. É <risos> o próprio. Ah. Minha mamãe Bom. sereia maravilhosa. Ai, meu Deus, já tô emocionada. Nem falou que isso. Não podia deixar de mandar um torrão para você. Já falei um pouco sobre você no CT, mas quero que fique registrado aqui no chat o quanto eu te admiro e amo como pessoa e jogadora. Obrigada por ter dividido tantas histórias comigo em Amazonas e por ter sido lindamente a representante da Yara nesse austaus. Eu estou muito orgulhosa de você, estava torcendo demais. A vida adulta não deixa eu falar com você o tanto que eu gostaria, mas você vai ter sempre um espaço grande no meu coração. Ah, oh, meu Deus... Ai, Gabi, eu te amo, menina, pelo amor de Deus. É, quando, quando saiu o cast de Amazonas, e a gente não sabia quem ia ser as, as Amazonas, né? Nós, pessoas que estávamos para ser selecionadas. A gente não sabia. Quando anunciou, e, e assim, saiu a Gabi, e assim, eu não conhecia a Milene, eu não conhecia a... É, e assim, saiu a Gabi, e eu comecei a tremer aqui na minha casa, eu falei, meu Deus eu preciso ser do time da Gabi, eu preciso ser do time da Gabi, eu quero jogar com ela, eu quero, quero jogar embaixo da asa dela, sabe? E é isso, é isso que ela é, assim, ela é uma mamãe sereia sensacional. Ela me acolheu de um jeito incrível, e assim, a gente conseguiu, é, a gente se conversava. Cara, eu falei várias vezes pra ela tirar a Bia, e ela não, não me escutou. Mas assim, a gente... A gente desenvolveu uma, uma, uma relação muito, muito bonita, assim, sabe? E, e mesmo a gente não se falando todo dia, eu sei que a Gabi é uma daquelas pessoas que pode passar meses sem a gente se falar. E assim, surgiu uma coisa e a gente vai conversar. E tá tudo bem, sabe? Não, tem, não existe uma cobrança. Então, é, na, na minha foto de cast, as minhas pinturas vermelhas eram em homenagem a ela. É, por ela ser minha amazona e ser minha grande pintora. E eu tentei muito, muito, representar muito bem a Yara. E representar muito bem a Amazonas. Porque, assim, a gente, cara, a gente levava a atrás de Paula. E, cara, eu queria levar ela e o Ian junto comigo pra dentro desse All Stars, entendeu? E, e acho que devo ter... Ai, tô achando, socorro. E aí espero que tenha, que tenha dado certo. Eu acho que vocês não vão descansar enquanto eu não ficar aqui do outro lado chorando, assim. Eu acho que não vai ter oh. condições. É culpa dos torrãozinhos. Ai, ai. Amor, vamos lá agora é aquele momento que se você acha que ainda faltou alguma coisa que tem alguma coisa a ainda a completar pode ficar à vontade para falar caso contrário pode deixar sua mensagem final para as pessoas tá. é, eu queria agradecer a todo mundo que torceu por mim é, as pessoas já, algumas pessoas já falaram isso mas assim é incrível a gente ganhar um gol a gente ganhar uma curtida e, e... porque não está valendo nada esse jogo sabe é uma imagem que está valendo uma capa de grupo que está valendo então, assim, a gente vê pessoas que estão torcendo por você e acreditando no seu potencial, é incrível. É incrível, assim, é impagável. Então, eu queria agradecer a todo mundo que torceu por mim. De verdade, vocês moram no meu coração. É, espero ter feito um jogo que tenha deixado vocês orgulhosos até onde ele chegou. É, eu queria agradecer demais ao, ao Rafa por ter aturado tudo que, <risos> o que eu passei aqui, porque eu ia dormir bastante tarde, às vezes, conversando com as pessoas. E... E, e ele abriu mão da gente dormir junto na mesma hora e me deixe, foi dormir várias vezes eu aqui fazendo prova é, então queria agradecer também pela paciência e pelo apoio dele que ele foi meu maior torcedor e queria agradecer muito muito muito muita moderação porque eu não achei que eu fosse ser chamada para o AS porque a gente tem aquela coisa de que a gente não, não a gente não acredita tanto assim no nosso potencial você mesmo né e aí, assim, a gente recebeu uma carta de All Stars, cara, foi assim, mano, foi a confirmação de que eu fiz alguma coisa bem feita, entendeu? Que eu joguei bem até onde eu consegui. Então, assim, eu queria agradecer muito a, modera a moderação. Primeiro por terem convidado e por desenvolver esse jogo sensacional que eles desenvolvem e pelo tempo que eles gastam com a gente. E, e é isso. Acho que é isso. Uhum. E pro Quest uhum. eu queria deixar uma grande mensagem também de que, assim, é, às vezes às vezes não, né, sempre a gente vê o nosso jogo pela nossa ótica, então é, às vezes a gente aponta dedos e fala, nossa, você tá jogando mal, você me traiu, você fez tal coisa e você fez errado, só que assim, a gente não enxerga do outro lado, né, e, e eu acho assim que eles fizeram certinho em tirar a Bia, e me tirar, então assim, a gente precisa também é, ver do outro lado, e isso é uma coisa que a gente precisa de mais exercitar como júri nesse jogo, porque todo mundo chega, em júri, chega no júri com o coração ferido, sabe, e às vezes a gente não consegue é, abrir o coração para ver o, o jogo da outra pessoa. Ah, é isso aí. Eu queria deixar isso aí. E um beijo para todo mundo, que foi incrível jogar esse, essa temporada. É, você está travado. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem o Chá com Alvinho, episódio do Isa. Nem sei o número que é. é. Então, se o Álvaro estiver gravando, acho que ele vai cortar agora. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. One season later. Muito bem. Não é à toa que essa menina é suíte, não é não, gente? <risos> o Double City vem? Será? <risos> Aguardando? <risos> Muito bem, tomara, Olha só, mais uma vez parabéns para você, obrigado por ter me recebido no dia do seu aniversário, A gente com todas essas tretas tecnológicas que teve, mas vai sair o chá, vai ficar bom. Vai sair, vai ficar bom. Acho que as pessoas vão gostar muito, tem muita informação, foi muito delicioso. É, para você que acompanha a gente até, até agora, vamos ver o que acontece, vamos ver se sardinha é eliminado, se as coisas, se a gente tem uma reviravolta. Tá chegando o final, gente. Vamos ver, que eu tenho certeza que, independente do que acontecer no final, vai ser uma final emocionante. E acho que a gente vai ter confrontos interessantes aí pra gente ver. Então Estou é isso. Absolutamente já... ansiosa para esse FTC já. Eu também tô muito. <risos> é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo Chacom Alvinho. Tchau, tchau. Tchau.